aqui para mais um vídeo. Hoje vamos andar aqui com o amigo Zé. Zé, obrigadão. Um Dá-lhe Zé. É um amigo, Sim. dá o Zé. Hoje vamos andar aqui numa marca que não aparece muito no nosso canal: o Opel. Vamos lá, diz-me uma coisa, eu estava com esta conversa dos Ibizas, yeah. também foi uma ideia tua? <risos> foi uma ideia minha fugir. Caraças, fugiram aos, aos, oh, aos Ibizas. Não, oh, ah, não, não, tudo o que eu tenho aqui pesquisei lá fora e fui comprando e, meter, e testando. Yeah. <risos> Só com ou já fiz esses cavalos, só pronto. com para e a linha da medida original estava direto. Então, temos aqui mais uma prova: que isto mecanicamente yeah. é um motor já, já, forte. já bom para andar, já, Sim, já, já. já é um motor forte, yeah. tem uma boa base. Se ir aqui numa segunda O que eu faço nos vídeos, atenção, vamos já aqui por os pontos nos O que eu faço nos vídeos, muito ou pouco, são os dones que mandam. Isso. Ele vem para cá, para, para isso? Bem, da minha parte, espécie que okay, Com uma, uma segunda zinha, dá Epa, apanhamos um Porsche, quando a gente vai à Alemanha apanha sempre mais canhões, hoje. hoje foram dois.